Olha, foi, foi a melhor compra do mundo que eu fiz até hoje. Tudo que eu gastei em bobagem, né, não vale a pena. Mas, como o senhor falou também, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Não fico lembrando o passado e rimoendo, que machuca. Eu vou lembrar, vou, é, eu vou falar de hoje, chegou a minha vez. Oi, tudo bem? Oi, Delma, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sim. lembra de mim? Lembro. Tudo tempo, né? Faz um pouquinho, né? Faz. Você apresenta para o pessoal quem é você e qual a sua pergunta? Eu sou da cidade da Atibaia, meu nome é Delma, sou aluna do professor Roberto, da... de novembro. Uhum. Joia, E qual a sua pergunta, Delma? Bem, eu vou falar alguma coisa, mas eu vou querer uma consulta do senhor particular. Uhum. Né? Que eu, eu, todo dia eu ouço o senhor uhum. pelo Instagram, mas não consigo conversar. porque A hora que você entra, eu entro no trabalho. Uhum. Hoje deu para conversar, meu patrão viajou, então não tem problema. Ele não está aqui. Mas eu tô no trabalho ainda. Uhum. Mas ele viajou, então tem problema. E... e Deixa eu ver. 15 dias atrás, é, o senhor estava falando sobre a emocional, emoção, é, sobre o um, um MAD. E uhum. eu não tenho um MAD ainda. Foi difícil eu entender, o senhor explicando no Instagram. Todo dia eu, eu, eu ouço o senhor no Instagram, mas eu não posso entrar. Daí o senhor estava explicando sobre o um MAD. Uhum. E 15 dias atrás, me deu uma dor muito forte, emocional, no pescoço. Eu já tinha tomado três injeções para dor no pescoço. E tomei antibiótico e nada passava. Nada passava. E, e daí, eu todo dia ouvi no você, no Instagram, e você falou um pouquinho do, da, do MAD, do alimento. Daí eu comecei a entender mais ou menos, que eu ainda não fiz o curso, né? Mas eu comecei a falar com o meu corpo. O que, que ele estava me, querendo me responder? Foi difícil. <risos> para mim entender, é, para é mim entender que o senhor estava explicando. Eu disse, meu Deus, o que, que ele está falando? O que, que eu tenho que falar com o meu corpo? E daí o médico falou: oh, não tem mais o que fazer com você, Delma. Você já tomou injeção fortíssima, já te dei antibiótico. Eu não sei o que você tem, seu dor no pescoço. Uma dor. Uma dor... Pra... Nossa, não conseguia trabalhar. Mas mesmo assim, trabalhando, perdi um dia de serviço. Daí eu comecei a falar com o meu corpo, né? Você falou falar do, do... Como que fala? Do anjo da guarda, né? Anjo da guarda. É. Então, daí eu comecei a falar comigo mesmo, fazendo... Eu já faço yoga, né? E comecei a falar comigo. Menino. Saru. <risos> Ei, eu de falar obrigado, com a Delma Obrigado é. E eu não tenho o curso ainda Mas um <risos> pouquinho que você ficou no Instagram imagina, Eu comecei a falar comigo Imagina na hora que você tiver o curso É, em janeiro eu vou pegar Eu anotei algumas coisas aqui pra você Posso falar? É, Vi, por isso que eu aproveitei hoje que eu estou aqui sozinha na casa. Que Legal. Ó, é, eu já falei do personal trainer hoje, né? Você escutou falar do personal trainer? Das sete meia. Não agora. agora nesse é um. Não, entrei agora. Ah, tá. Então eu vou pedir para você depois, quando a gente terminar aqui, quando você puder, né? Tiver talvez na sua casa, assista a gravação inteira, tá? Tá. Vou fazer um breve resumo para você mas não vou falar o todo, porque o todo eu já falei, não vai tomar muito mais tempo. O... Nós temos em nossa vida aquilo que nos força a avançar, nos força a caminhar. Então, é como você não assistiu a aula toda, se eu falar alguma coisa para você agora, você não vai entender. Mas eu vou falar mesmo assim, para te, te deixar mais curiosa ainda. E até para alguns, alguns de vocês que estão chegando agora também, que chegaram agora, para vocês ficarem curiosos em saber. Você não vai ficar, não vai ficar chateada comigo? Não, professor. Não. Eu, como o senhor fala todos os dias, eu ouço o senhor todos os dias de manhã, só que eu não posso ligar a TV. Isso. Mas Bom, o senhor fala, que a gente coisa. está para Isso, eu vou falar uma coisa para você e para todos. Você vai ficar, eu sei que você vai ficar brava comigo. E com razão. E eu vou deixar você ficar chateada comigo, tá? Pode ficar chateada comigo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sou terapeuta eu entendo as pessoas. Mas eu vou falar, porque eu, você vai entender aquilo que eu falar quando você assistir a gravação. Que bom que a medicação não deu resultado. Eu também. Que bom que doeu muito, que bom, o professor, você está desejando a dor para mim, aí eu vou convidar você para assistir o começo dessa aula para poder linkar uma coisa com a outra, porque a sua dor, a sua não, né, aquela dor que estava em você Estava por conta, como você já me disse, subliminarmente, que estava no emocional. Sim ou não? Sim. eu, eu Nem eu sabia o que era. É? É? Então, a dor que você sentia estava enraizada no seu emocional. Não adianta tomar remédio. Detalhe, eu sou extremamente a favor da medicação, porque precisa... Mas não é esse remédio da farmácia, do alopático, que vai resolver a sua situação. Ele vai amenizar por um momento, enquanto ele está no efeito. Passou o efeito analgésico, a dor volta. E a dor volta mais forte. Sim ou não? Sim. Sim, muito é forte. Por que ela volta mais forte? porque o problema não foi resolvido. Aspas, o problema, o desafio, coisa e tal, está lá no emocional. Enquanto você não arrumar aqui dentro, a dor vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um milhão de vezes. E cada vez mais forte. Porque cada vez menos você se compreende. Cada vez mais você fica revoltada. Cada vez mais você fica estressada. Cada vez mais você fica com insônia. Você dormia bem esses dias que você estava com dor? Não. Aí você acordava toda contente. <risos> você sabe, né? A tô... né? é A partir do momento que você fez o exercício do Anjo da Guarda, né? fez lá, ah, tal. Abra ah, o que é o exercício do anjo da guarda? Pessoal, isso aí está no curso. Você se entendeu, se compreendeu, se permitiu, se perdoou. Fez todo aquele trabalho lá, você colocou um, uma resolução para aquilo que não estava legal. Ou seja, a dor é um convite para a mudança. Então vai uma frase para vocês aí com essa frase, Delma. A dor é um convite para a mudança. Que mudança que é essa? Não sei, é a mudança sua. Por isso que eu falo, estude o seu cliente. Qual é a mudança que eu preciso tomar? Quais as ações que eu preciso... Eu, não é o vizinho, não é o marido, não é o padeiro, não é o dono do mercado, não é o seu patrão. É bater a mão no peito. Qual mudança eu preciso tomar? Quando a gente pega para si que eu preciso fazer algo, quando você compreende que você leva essa informação para o seu cliente, aí você começa a compreender melhor o cliente, e aí a gente vai lá para os cinco elementos, como você não tem o MAD, né? Mas você vai lá para os cinco elementos, faz a harmonização dos elementos, faz o trabalho do anjo da guarda. Todas essas ações vão colocando a casa em ordem. Colocando a casa em ordem, depois que você fez o exercício do anjo da guarda, depois de quanto tempo que a dor diminuiu? Eu fiz... Joguei pro universo E deixei o meu corpo falar Mas não tomei nenhum remédio Foi uma semana Isso, a dor foi diminuindo Foi, foi. Diminuindo. foi. Certamente todo foi. dia você pensou no anjo da guarda Pensou naquilo que você precisa fazer Na mudança No personal trainer Você não ouviu falar de personal trainer hoje, né? Não Não esse personal trainer está 20 minutos para trás, que tá. é o que você precisa assistir nessa aula de hoje. Então, Nossa. a dor que você sentia é o seu personal trainer, que ele está te chamando, falando, Delma, você precisa mudar, Delma. Então, a dor é um convite para a mudança. Ah, mas eu não quero mudar, não quero mudar, não quero mudar. Cada cliente tem um tempo. Cada cliente. Então, se você gosta de mais uma frase, quem gosta de mais uma frase, anota essa aí. ó. Cada cliente tem um tempo. O tempo da Delma foi agora. Ela aceitou a sugestão. Se a Delma não tivesse aceitado a sugestão, ela não teria melhorado. E estava se entupindo ainda de analgésico. E como o médico falou, né? Delma, não sei mal o que fazer com você, Delma. É. Por e, quê? Porque o que estava travando meu pescoço e começou a descer e travar um, a minha... A, a coluna. Vai debaixo, o quadril. De o quadril. Por quê? Começou a travar tudo. Sabe a coluna Nossa. É um local de muita flexibilidade, né? E quando a gente não está flexível às questões do dia a dia, não aceito, não quero, eu estou duro, não aceito, mas o seu corpo precisa flexionar. Você precisa baixar para fazer um serviço. Você precisa pegar alguma coisa lá em cima. O corpo inteiro mexe. E se eu estou muito dura, muito inflexível, o corpo está duro. Na hora que eu vou mexer a coluna, dói. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer mais uma frase? Essa frase que eu vou passar para você agora, ela está lá na essência do ser. Que é um outro curso, né? A benção da dor. Ai, professor, a dor pode ser um negócio abençoado. A dor é uma bênção. Porque a dor fez você mudar. Se não fosse... ó, Fala pra mim. Se não fosse a dor, você estaria mais flexível hoje? Não. Não. Se não fosse a dor, ela não estaria mais flexível hoje. Então, a bênção da dor, porque a dor é um puxão de orelha. Dói, puxão de orelha. Se... Dói. Dói. Se, por exemplo, se você não atende este pedido da dor da coluna, começa a somatizar no seu organismo outras questões negativas. Que aí vai afetar um ou outro órgão. Puxei minha orelha, é. tá correndo Não, o... é verdade Puxei minha orelha Mas eu... tá Então eu vou pedir a frase pra vocês aí ó. A bênção da dor A bênção da dor E se não dói, eu não mudo Se não dói, eu continuo Ali, Chato Cricri Rrrr cri, mas o mundo não quer que eu seja cri-cri. O mundo não quer que eu seja chato. O mundo quer que eu seja um cara social, que converse, aprenda a ouvir a opinião dos outros, aceite que eu tenho uma opinião, outra pessoa tem outra, né? Não é porque, é. Eu, não, não é porque eu não concordo com o outro que eu vou voar no pescoço dele. Verdade. Me ajudei, Delma. Ajudou. Daí eu quero ver uma consulta particular, que tem umas coisinhas no dia que eu fiz, falei com, com a minha alma, com o com meu espírito, Uau. né? Que eu estou vivo, que eu tenho um espírito aqui dentro. Sim. E eu lembrei de uma, na minha infância, uma coisa, na minha infância, que, nossa, meu Deus, na minha infância eu lembrei. Sim. Mas daí, como é mais particular, tem que, ser mais, tem que ser particular. Eu quero marcar uma consulta com você. Eu vi você falando também no Instagram, que você faz consulta pelo WhatsApp, que você mora muito longe de mim. Uhum. E eu vou querer, assim, que eu lembrei lá da minha infância, bem... Nossa, quando era criancinha. Uhum. Por isso que essa dor agora, né? Depois eu fui aniversário essa semana, e ela está vindo. Porque o que lá na minha infância... Eu estou passando com meu filho de 22 anos. O que eu fazia para minha mãe, o meu filho de 22 anos está fazendo para mim. E a minha mãe travava, ficava travada, dor na coluna, estressada. Devo lembrar, de, nossa, eu vou você ter que. que ficar, mais. Quer ficar contente mais uma vez? A benção da dor. Mais é. uma vez. Por quê? É. Porque é, você tomando esta consciência de que isto não é legal, olha como isso é, isso é mágico. Mágico, né? Pois. Isso é fantástico. Por quê? Porque você tomando esta postura a partir de agora, você vai quebrar esse ciclo de coisas que se repetem na família. E Entendeu? Nas famílias, pessoal, quem está aqui, ó, Pense na sua família. Pessoal, que está aqui, ó, pense na sua família. Tem 30, tá aí tantas pessoas aqui, quase 40. Na família nossa, na sua família, existem coisas que se repetem. Tem coisas positivas que se repetem e tem coisas negativas que se repetem. Pense na sua família. Né? Pensa, Se alguém quiser escrever, escreve. Mas se não quiser escrever, não escreve também. Às vezes são coisas muito pessoais. É... Isso aqui é isso que vem acontecendo. Aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai. Agora está acontecendo comigo e meu filho está aqui. Só que isso não é bom. É uma coisa que está se repetindo, mas não é boa. Não. Quando a gente toma essa consciência, a gente toma ação, que é a ação que a Delma está tomando. Quebrar esse ciclo. Para daqui para frente... Para o seu neto, quando o seu filho tiver um filho, ele não vai replicar no seu neto aquilo que você eventualmente vem recebendo as gerações. É verdade. Entendeu? Isso é fantástico. Foi, foi fantástico. Eu falei assim: meu Deus, o professor Roberto, é que ele. Ele é sábio! <risos> Porque eu nunca imaginei, eu nunca imaginei, eu nunca, nossa, quarta-feira eu fiz 43 anos. Ah, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que eu falando comigo mesmo, eu ia sarar. Mas, nossa, que incrível, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha, em remédio, e não sarei, e estava piorando cada vez mais, até prejudicando o meu serviço aqui. Uhum. Daí eu Aí assisti a sua live né? pelo fone, todo dia eu assisto, hum. e se falou sobre isso. Ah, Ai, vou ter que fazer para mim. Mas foi sensacional. Hum. Lindo, lindo, lindo, Que bom que doeu, Delma. Foi, foi. Eu quê? gostei também. Ó, imagina assim, a gente tá aqui 2022, né? Imagina, será que isto. Olha, tu fica todo arrepiado. Será que isso que você recebeu do seu pai, será que o seu pai ou sua mãe não recebeu do seu avô? Será que o seu avô não recebeu isso do seu tataravô? Será que o seu tataravô não recebeu isso lá de trás? E a magia Sim. hoje da dor, porque hoje, imagina daqui, 200 anos, 300 anos para frente, a sua geração que vai estar lá na frente não vai receber essa herança negativa. Vai receber uma herança positiva. Mas teve que doer para ver a mudança. Por isso que a gente fala a bênção da dor. Se não tivesse, tivesse doído tanto, você não teria hoje este poder de alterar suas gerações futuras. O que você vai fazer? Isso vai refletir centenas de anos para frente. Verdade. Mas eu estou muito feliz. Que bom, eu que bom. consegui, mesmo não entendendo muito bem, mas o senhor explicou bem, mas deu resultado. Disse, Meu Deus, pagando esse primeiro curso, falta mais duas parcelas pagando agora, eu preciso pegar o um, um mate urgente, o um MAD e o um ser, né? Isso, é isso é o ser. Delma, o que você diria para os nossos colegas que estão aqui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 Ainda dá tempo, eu fiz 43 anos, dá tempo de aprender até quando Deus me levar. Então chegou a minha vez de comprar o teu curso, está valendo a pena, porque como o senhor acabou de falar e minha família falava, eu não entendia. Você é muito fogo, você é muito terrível, <risos> ninguém... É, ninguém suporta ficar perto de você, tudo você estoura, tudo você briga, tudo você grita, se incomoda, gente. E aquilo me machucava, assim, puxa vida, sou tão chata assim, né? ninguém quer ficar perto de mim, né? E aquilo doía, mas eu não entendia. Quando eu conheci o senhor, agora eu tô entendendo. Hoje meu filho tem prazer de chegar do serviço e fala, vamos tomar um café junto, mãe. Você tá mais calma. Você tá mais calma. Então, vale a pena, meninas. Vale a pena comprar esse curso. Agora, em janeiro, eu vou comprar o MAD e o Ser que eu quero me aprofundar em mim, o professor Roberto. Isso. Porque se eu não curar a Delma, eu não vou conseguir curar o senhor, não vou conseguir curar o meu filho, meu esposo. Porque cada vez eu vou afastar eles de mim. No lugar de eu aproximar eles pertinho, grudadinho comigo, Legal. eu vou deixar eles bem longe. Então, se eu curando a Delma, com Sim. certeza vou curar meu esposo, meus filhos. É assim por diante. Legal. É que fica muito mais fácil para vocês, nossos Sim. alunos, né? Fica muito mais fácil quando é, vocês que vêm para o curso, coloque o curso em você, sabe? sabe? Vista o curso. Faça com que o curso seja sua roupa, sua vestimenta. Uhum. Aí, quando você se apodera disso, quando chega... Eu vou perguntar para você, Thelma. Um exemplo. Você vai começar a atender. Tá. Você não vai começar a atender? Sim. Isso. Quando você começar a atender... Eventualmente, seu telefone vai tocar. Aí você começa a conversar com a pessoa, você fala, nossa, estou enxergando a Delma do lado de lá. Nossa, achei uma Delma. Você vai ficar preocupada, com medo de atendê-la? Não. Por que não? Porque eu curei a mim, eu posso com certeza curar ela. Se ela permitir. Ah, né? tá você então, o ela permitir é a estratégia do curso. Tudo no seu tempo. Lembra do personal trainer que eu falei? Lá no uhum. começo da aula, da aula de hoje, né? Depois que a aula que terminar, você assiste a gravação. Aí você vai entender todo o contexto quando eu falo do personal trainer. Que tudo no seu tempo. Você já você vai à academia ou você já foi alguma vez? Eu faço yoga. Mas academia, né? Puxa peso. Não. Nunca foi? Não, Não já foi, hum. sim, já. Ah, então você sabe lá que tem os pesos, né? Você pegou aquele peso grandão ou peso pequeno? Ah, quando eu cheguei lá, tudo travadinha, nem nunca tinha feito muitos anos, ele já pegou bem pouquinho. Um e... quilinho. Pega essa. Isso que você falou para mim é o contexto do começo da aula. É o personal trainer. Ele sabe o tamanho da sua. Dor. O que é a sua dor? O que é a dor para quem vai para a academia? A dor é o sobrepeso? O dor é a barriguinha. Ah, eu não quero ter barriguinha, quero ficar com barriguinha tanquinho. Então o personal ele entende a sua dor e o seu desejo. Só que ele não pode, de uma hora para outra, secar você. Não dá. ó, Vamos começar de pouquinho, a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, nós, como terapeutas, se você por acaso receber uma delma para você, você vai pegar de leve. Deve com ela, não vai? No comecinho, Sim. Tá? Aí vai, você vai acelerando, aumentando o processo. Aí ela vai entendendo que com um, três sessões aí, pá, aí a cliente está super bem. É, eu tô fazendo o jeito que o senhor está falando. Nunca pegar no começo, que a pessoa vai falar o que deve, que não deve, Sim. e vai sumir de vergonha de você. Justo. Por isso que o personal trainer... Não colocou lá 4 quilos para você levantar, ele colocou 2 quilos, ou 1 um quilinho só.